Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco e galerinha, estou aqui na minha cozinha outra vez. Gente, eu já gostava de fazer as minhas coisas. Vocês, eu acho que vocês já notaram que está aqui no meu canal há mais tempo, já notaram que eu gosto de estar tá aqui na cozinha fazendo comida, fazendo alguma coisa para mim. Depois do top aqui, do Muller que nós adquirimos que montei a bancada que tem o, o vídeo dele aqui também no canal é só vocês olharem o, o coptop muller aí que eu não saio daqui mais galera não sai daqui o canto preferido da casa é a minha cozinha e hoje né já chegou a hora do rango já tá dando aqui que horas que é a gente cadê o relógio está cá é caraca isso tudo 15 15 para as uma da tarde falta 15 para uma e eu vou fazer um omelete, galera. Um omeletão aqui de todo tamanho. Eu quero que vocês já acompanhem o vídeo, já deixa aquele like, deixem aquele comentário básico aí que a galera deixa. E eu quero agradecer, né, a todos os inscritos, galera que tá chegando aí. Muito obrigado pela interação no canal, por estar tá assistindo o vídeo, por estar tá deixando os comentários. Aquela galerinha aí que tá fortalecendo o o canal na nova função do YouTube. Que paga o emoji para jogar nos comentários. Muito obrigado a todos que estão aí comprando os emojis. É, muito obrigado quem entrou no clube também aí do canal. Seja todos bem-vindos, seja bem-vinda à comunidade. Então, bora que bora, já agradecer a todo mundo. É, eu tenho que ser grato, porque sem vocês não existe o canal. Então, bora lá fazer aqui a minha omelete. Top, topzera aqui. Para a minha omelete, né? Já vou esquentar aqui a frigideira. E bora que bora! galera olha como que já está ficando minha omelete oh, oh, oh, oh. deixa aquele like galera agora para poder agora para ficar melhor ainda vou pegar aqui um queijo vou adicionar aqui ó só um pouquinho de queijo olha que legal galera Beleza, aqui já tá bom E começar a fechar a omelete agora, né? Olha Hum Essa aqui, galera, nem cachorro vai comer Porque não vai sobrar, hein? aqui nem cachorro vai comer hein? Porque não vai sobrar. Olha galera, já vai deixando aquele like gente. O canal tá top. Olha galera, será, será, será. Olha, olha, olha, olha o tombo, o tombo da, o tombo da panqueca galera, ó. ó. Deu certinho. Ah, de novo, editor, de novo. Ah, repeta, repita aí. Replay. E aí, galera, ó. Já terminei aqui. Olha o tamanho do meu omelete. Olha que omelete bonito, galera. Eu vou pegar. Deixa apagar o fogo, né? Vou pegar um garfo aqui. Olha. Aqui. Hum, que top! Olha, olha o queijo, galera. Que delícia! Olha o queijinho derretido. Hum, tá quente. Hum, show de bola! Tá delícia. Vocês não sabem quanto que tá aqui. O tempero eu coloquei. Esse queijinho mussarela derretido, joia, joia. Então, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por vocês ter assistido até o final. Vou almoçar, que já tá dando aqui duas horas da tarde, até agora eu não comi. E esse aqui vai ser o meu almoço. Tem um pouquinho de macarrão ali. Eu vou jogar aquele mojizinho por cima também. E top, top. Então, vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pelo joinha, que eu acredito que tenha dado. E espero os seus comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!